Mano, os caras estavam pedindo para eu fazer um vídeo a respeito da nova Lamborghini Revuelto. Só que eu demorei mais ou menos uma semana para decorar o nome dela, então eu tô trazendo o um vídeo hoje aí pra você. Essa Lamborghini está substituindo a lendária Aventador. E hoje eu dei uma pesquisada a respeito da Revuelto pra gente ver se ela vai ser uma substituta à altura. Então, esse belíssimo carro aí é a Lamborghini Revuelto. Primeiro híbrido da marca italiana. Sinceramente, eu achava que a Lamborghini tinha algum outro carro híbrido. Como eu sou fã da Porsche, né, eu tenho o direito de não saber. Então, quer dizer que o substituto do lendário aventador é o primeiro modelo híbrido plug-in da marca. Ela tem três motores elétricos combinado com aquele vedosão aspirado. Lembrando que esse motor da Lamborghini é totalmente novo e mais leve e a transmissão de dupla embreagem de oito marchas também é nova. Será que eles vão colocar esse carro no burguinho para ver se ele consegue bater o tempo de algum Porsche? Depois eu quero ver a briga nos comentários. Combinando esse esses três motores elétricos e mais o V12 aspirado, segundo a Lamborghini, o Revolto é o modelo mais rápido da marca italiana. É impressionante, porque tem uma versão da Lamborghini Aventador que é muito rápida. Se eu não me engano, Aventador Ultimate ela conseguia mais de 700 cavalos, eu acredito que era 780, e eu já achava um absurdo. Mas se a gente colocar no papel os dois motores elétricos que ficam no eixo dianteiro, que dá a ela 150 50 cavalos e um motor elétrico no eixo traseiro que rende mais 180 cavalos e mais um V12 6.5 aspirado de 825 cavalos mano, esse carro é insano, agora eu entendi porque que os caras estavam pedindo para pesquisar sobre esse carro, tô até com vergonha de fazer um vídeo falando sobre o Golf no total essa Lamborghini tem 1015 cavalos se você parar para pensar, alguns anos atrás, um carro com mil cavalos era um absurdo uma coisa que não dava nem para se imaginar quando a gente fala de mil cavalos o único carro que vem na minha cabeça é um bugatti e agora a gente tem uma lamborghini com 1015 cavalos 73,9 de torque com motor v12 junto com 35,8 de torque de cada motor dianteiro é um absurdo o 0 a 100 dela é de 2.5 segundos e o 0 a 200 km por hora vai ter 7 segundos é doido. Cara, imagina aí, um carro normal para fazer de 0 a 100 leva na casa dos 10, 12 segundos. Esse carro de 0 a 200 em 7 segundos. Não dá nem para imaginar a força G que esse carro deve jogar no peito do motorista. Esse desempenho de 0 a 100 a gente não pode levar só em consideração o motor dele, mas também a estrutura da Revuelto. Esse carro foi feito quase completamente em fibra de carbono em sua fábrica que fica localizada na Itália. É um carro que é produzido artesanalmente, é muito bom ver os vídeos de produção desses carros, quase tudo feito à mão, e eu vi outra curiosidade interessante sobre a Revuelto. Esse modelo é o que tem a menor relação peso-potência em toda a história da Lamborghini, com apenas 1,75 kg para cada cavalo. A relação peso-potência dele mostra que é um carro bem leve para o nível de potência que esse carro tem. Outro ponto interessante é que esse carro tem 13 modos de condução diferentes, e Caso você queira sair do condomínio sem fazer barulho, esse carro tem a opção de você andar com ele 100% elétrico. E quando a bateria estiver em 100%, você pode andar até 9,6 km. E eu consegui achar informações em outras fontes também na internet que confirma que essa Lamborghini ela tem frenagem regenerativa nas rodas dianteiras, que é uma tecnologia presente na maioria dos carros prêmios híbridos. E ela consegue carregar a unidade em apenas 6 minutos. Essa informação vem do comunicado da Lamborghini, à imprensa. E por falar em freios, é óbvio que essa Lamborghini ela vem equipada com robustos freios carbono-cerâmica. Mas eu acho que o dono dela só vai utilizar ela 100% na bateria só por curiosidade. Mas e aí, falando de design, o que você achou da cara dessa Lamborghini? A gente tem que comparar ela aqui com a Aventador, tá? Porque ela tá substituindo a lendária. Eu fiquei com medo da Aventador ser um Nissan GTR da vida que já tem 30 anos com a mesma cara. Agora o fã de GTR vai me matar nos comentários. No meu ponto de vista, em relação a design, dá para gente ver que a Lamborghini quis trazer um pouco de cada modelo que ela tem. Pelo menos no meu ponto de vista, é esse. Se você reparar, a lateral dela, a silhueta, parece um pouco com a Aventador, ainda, mas bem longe, né, de ser um Aventador. A frente dela me lembra um pouquinho a Lamborghini Sián. A parte traseira dela é quase uma centenário, né? Principalmente as lanternas em LED. Agora, aquele escapamento então, ficou insano, cara. Mas teve o pessoal com comentando na Live que não gostou de jeito nenhum do escapamento dela achou muito exagerado lembrando que o aerofólio dela também é dobrável e ela tem um detalhezinho também na lateral que me lembrou um pouco Ford GT ela tem uma entrada de ar e a maçaneta dela é interna para não atrapalhar o fluxo de ar do carro mas eu vou falar para você o um negócio cara as rodas dela parece que é roda de Aventador eu prefiro as rodas da Cyan se a gente reparar quase tudo nela tem um formato de Y principalmente os faróis Lamborghini diz que associa isso aos elementos aeroespaciais. Para quem é fã de Lamborghini, isso não é novidade. Eu até estava vendo a entrevista da Lamborghini na apresentação desse carro e um dos apresentadores estava chamando o motorista de piloto e o passageiro de copiloto. Em comparação com a Aventador Ultimate, a Lamborghini diz que a Revoerto é 61% mais eficiente e gera mais 66% downforce em situações de alta velocidade. E o cara que for comprar essa Lamborghini se ele tiver um problema de decisões Ele vai ficar maluco Porque esse carro tem 400 opções de cores Disponíveis para carroceria Imagina aí, você vai comprar um carro E o cara te mostra uma paleta Com 400 opções de cores E o que me chamou mais a atenção Na parte interna desse carro É que ele vem com três telas disponíveis O motorista tem uma tela De 12,3 polegadas E uma tela vertical De 8,4 polegadas E o passageiro também recebe uma tela estreita de 9,1 polegadas, que também exibe informações vitais sobre o veículo. Como a Lamborghini enfatiza o passageiro como copiloto, ele tem quase todas as informações que o piloto tem no seu painel de 9,1 polegadas. E assim como na carroceria, na cabine tem 70 opções de cores à disposição ao comprador. Eu pesquisei mais e comparando com a Lamborghini Aventador Ultimate, essa Lamborghini tem um chassi 10% mais leve, porém é 25% mais rígido. O motor também é mais leve, a transmissão é mais leve, mas a Lamborghini ainda não revelou o peso total da Lamborghini Revuelto. Na questão de condução, ela vai continuar com o modo Corsa, que é o modo mais agressivo de condução. Eu vi que ela também vai ter submodos, tem um que se chama Recharger, que dará prioridade a manter a bateria carregada e se o motorista não tiver juízo, ele também tem a opção de desligar todas as assistências do carro e assim pôr sua vida em risco. Essa Lamborghini ela será lançada próximo do final do ano. Com como linha de 2024 lá nos Estados Unidos, o preço dela eu vou deixar para você nos comentários. Só para você ter uma ideia, a Lamborghini Aventador SVJ aqui no Brasil 2021 custa 10 milhões e 900 mil. Nos Estados Unidos, eu acredito que essa Lamborghini vai custar na casa de 600 mil. Mas comenta aí quanto que você acha que vai custar essa Lamborghini aqui no Brasil. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, manda o um salve nos comentários e comenta aí o que. É que você você achou da Lamborghini Reverto e se eu falei o nome dela certo também?